O jornalismo da Record TV fala ao vivo neste momento já de solo venezuelano. Acabamos de cruzar a linha de fronteira entre a cidade de Cúcuta, na Colômbia, e aqui a cidade de Unare, aqui já na cidade, já no país, já na Venezuela. Nesta ponte, com as cores da Venezuela no corrimão, você vê lá embaixo o arame farpado. E os pedaços de metal que ainda bloqueavam este local. Não faz nem 60 segundos que a fronteira foi aberta, por muita negociação. Nós ouvimos as palavras liberdade, liberdade, gritadas nesse instante por centenas de venezuelanos que passaram os últimos dias aqui, acuados em território colombiano. Este é o primeiro momento antes da passagem de caminhões com ajuda humanitária. Nós assistimos um instante em que deputados, deputados eh, da Assembleia Nacional da Venezuela negociavam com vários dos militares da Guarda Bolivariana Nacional. Inclusive assistimos um instante em que uma das militares venezuelanas decidiu desertar e foi levada pelos braços pela polícia eh, nacional eh, da Colômbia. É, somente hoje já são seis os militares, alguns de alta patente e outros nem tanto, a desertar, a decidir, jurar é, lealdade a Juan Guaidó e não mais a Nicolás Maduro. Nesse instante nós estamos assistindo ao reencontro, portanto, de dois povos irmãos numa ponte que foi inaugurada em 1969. Portanto, completaria agora 50 anos no final deste ano. Nós temos muitos venezuelanos trazendo bandeiras e bonés numa negociação tensa, que começou por volta das 6 horas da manhã. Se o sinal de internet nos permitir, nós vamos cruzar completamente a ponte, mais 100 metros à frente, para trazer a vocês as primeiras informações em tempo real do que é... O fim de um bloqueio absolutamente inédito. Esta ponte, há quatro anos, estava completamente impedida para a circulação de carros. Somente pessoas podiam cruzar e faziam isso diariamente. Então, neste momento, neste momento, é a primeira vez em quatro anos que a ponte está absolutamente livre. O último ponto de negociação é aquele que vemos ali à frente. Naquele ponto, vários venezuelanos com suas bandeiras esticadas conversam, dialogam com militares do pelotão de choque, fortemente armados, em nome da Guarda Nacional Bolivariana. É um momento de tensão, a todo instante a gente nota que as pessoas voltam correndo, porque sentem a possibilidade de algum tipo de retaliação. Nesse instante, nesse instante, nós vemos homens em motos. Vários carros com um pelotão de choque, escudos balísticos. A imprensa do mundo inteiro está aqui. E é claro que eles pedem não corram, não corram, permaneçam, resistam. Foi uma negociação bastante tensa, coordenada pela deputada Sônia Medina, uma das parlamentares que esteve agora há pouco numa linha de consumo. Um representante da OEA, Organização dos Estados Americanos, fala nesse momento e pede calma para as pessoas. É bom lembrar que aqui da Colômbia, agora nós estamos em solo venezuelano, mas são quatro as ligações entre Colômbia e Venezuela, todas pontes como essas, a mais nova delas, a ponte Tienditas, que fica a 7 quilômetros daqui. Lá em Tienditas aconteceu aquele concerto humanitário com mais de 30 artistas que abriram mão de seus cachês para chamar o público e a chamar a atenção do mundo para arrecadar cerca de 400 milhões de reais, que deve ser convertido esse valor em ajuda humanitária. Nesse instante, a gente aguarda com um pouco de cautela como vão as negociações. Nós temos aqui uma coalizão de ajuda e liberdade de volta democrática na Venezuela. São esses homens e mulheres de coletes azuis. Lá na frente, coordenando os trabalhos, três parlamentares, três deputados. Quer que vão abrir? Sim, por que vamos abrir. Já estamos em território venezuelano? Claro, já vamos, já estamos cerca. Se sentem em casa já. Sim, sí, estamos em casa. é necessário mais. Sim, sí, por supuesto. Vamos bem, muito bem. Vamos bem, vamos muito bem, me diz a venezuelana. Graças, senhora. E aqui, com seus telefones gravando em fotos e filmando, nós vamos mostrando com calma o que é a negociação extremamente sensível. Nós já estamos, relembro, em território venezuelano algo que não conhecia há quatro anos essa possibilidade de ir. E ver, nós vamos segurar um pouco aqui para evitar que o sinal de internet rareie e caia o nosso sinal, mas já estamos bastante perto. Estamos a 10 metros da última fronteira de negociação, do lado de lá. Vou pedir aqui para o Severino Salgado subir na calçada para tentar um ângulo um pouco mais próximo. Homens do pelotão de choque da Guarda Nacional Bolivariana vêm se aproximando com máscaras de gás lacrimogênio. Há a possibilidade de bombas de efeito moral serem jogadas aqui contra essa multidão nesse instante. Isso já aconteceu mais cedo. Aconteceu às seis horas da manhã. Aqui mesmo, em Urenia, esta pequena cidade que faz fronteira com a Colômbia, justamente na cidade de Cúcuta. E povos do mundo todo acompanham pela internet e pela TV e pelo rádio. Nesse instante, um momento que pode ser o maior ponto de inflexão dos últimos cinco anos de crise na Venezuela. Nicolás Maduro tem negado insistentemente que haja uma crise humanitária. Negou receber apoio das Nações Unidas, negou receber apoio dos Estados Unidos e mesmo do Brasil. Já temos notícias na fronteira de Pacaraima com a Venezuela, no estado de Roraima, do primeiro caminhão com ajuda humanitária, que já passou, já, portanto, Força humanitária, diplomática e militar agindo pela fronteira do Brasil com a Venezuela. Mas aqui, na fronteira da Colômbia com a Venezuela, o mesmo ainda não aconteceu. Entretanto, é o primeiro avanço. Imaginávamos que isso iria acontecer na ponte de Tienditas, onde ontem aconteceu o concerto humanitário. Mas não, é aqui, na ponte Francisco de Paula, Santander. E as pessoas gritam, unam-se fazem esse apelo aos militares venezuelanos. Mais de 20 mulheres que participavam do grupo militar venezuelano de imigração abriram o cerco, abriram o cordão, o cordão humano que faziam e permitiram que essas pessoas todas pudessem voltar para casa permitiram que esses venezuelanos todos pudessem regressar. O favor, homem nos diz que estão preparando neste momento que, que joguem bombas de, Colômbia, que bombas, é, bombas de efeito moral para cá. É isso Sim, que ele nos diz. Ordem, e nos o que três, esse senhor que nos que pede é que é preciso que a força de segurança favor, colombiana faça alguma coisa por, eles. Vamos, por aqui, eles. eles. Vamos passar por aqui para tentar chegar um pouquinho mais perto. Para sentir qual é o clima dessa negociação. É claro que, em caso de reação das forças de segurança da Venezuela, nós vamos assistir a um rápido momento em que as pessoas vão correr de volta para a Colômbia. Nós estamos agora a menos de 200 metros do território colombiano. Esses homens e mulheres aqui do pelotão de choque da Guarda Bolivariana não arredam um pé. E nesse momento já existem, 13, já existem 13 inspetores, 13 oficiais da Guarda Nacional Bolivariana, se preparando para avançar são homens especializados no controle de distúrbios o que os venezuelanos fazem? colocam suas pequenas bandeiras diante do do, do colete balístico essa é uma cena que vai entrar para a história homens e mulheres corpo a corpo com os escudos à prova de bala dos homens e mulheres da guarda nacional bolivariana mais cedo, o presidente Nicolás Maduro falou por meio de uma cadeia de rádio, dizendo que tudo isso não passa de uma trapaça de Juan Guaidó para tentar causar uma intervenção militar na Venezuela. Esta é a defesa, este é o outro lado. Entretanto, Juan Guaidó disse que, ao contrário do que fala Maduro, os venezuelanos não estão mendigando nada. Os venezuelanos apenas pedem o direito de ir e vir pela fronteira poder vir à Colômbia, comprar alimentos e, sobretudo, na situação caótica, econômica que vive o país venezuelano, eles pedem que a ajuda humanitária entre. E é bom lembrar que nós estamos falando de mais de 500 toneladas. Permita a prensa passar, por favor, senhor. A prensa, por favor. Vamos chegar um pouco mais par, perto dos escudos balísticos. O jornalismo da Record TV, nesse momento, ao vivo transmitindo as imagens que marcam esse sábado para toda a América do Sul, para todo o planeta.